Bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos aqui um assunto que pode interessar a todos vocês que têm em casa montes de equipamentos, não é, montes de comandos e, e que usam pilhas, não é, as convencionais pilhas. De todas as pilhas que eu já experimentei, eu tenho várias pilhas. Uh, há pilhas para balanças, pilhas AAA, -A -A, pilhas a -A, pilhas 9V, estas pilhas para a balança. Toda a gente deve ter muitas pilhas em casa, uh, inclusive é pilhas caixinhas para pôr pilhas. Uh, é, é, é, o que não falta aqui são pilhas, mais pilhas, mais pilhas, toda a gente tem pilhas em casa, verdade ou mentira, uh, testadores de pilhas. Carregadores de pilhas, toda a gente tem carregadores de pilhas também em casa. E o que é que acontece? E aqui tem uma caixa cheia de pilhas, como vocês veem aqui. está tudo cheio de pilhas, pilhas das grandes, pilhas para brinquedos, etc. O que não falta aqui é pilhas pessoal, não é? E em todas as casas acontece isto sempre, não é? Pronto, hum, e o que é que nós temos? temos que... eu vou-vos dar uma dica, vamos arrumar isto, vou-vos dar uma dica, que é uma dica que compensa pagar aquilo que se paga para poder ter sempre pilhas uh, perfeitas em funcionamento e não ter assim este toque todo. Uh, este vídeo é patrocinado pelo Continente e pela Energizer, pelo coelhinho da duração devo ter para aqui uma e depois há as pilhas normais convencionais, não é? E depois já as pilhas recarregáveis. Ora bem, nas pilhas recarregáveis temos um problema, imaginem, vocês têm, têm os comandos da Wii, os comandos qualquer coisa qualquer que precisam de jogar, e passado uma semana estas pilhas, se calhar, já vão estar ali no limite, porque elas vão descarregando. E é este o vídeo, o vídeo é este o objetivo do, do vídeo, o vídeo mostra-vos aqui quais é que são as pilhas que eu uso, e que são umas pilhas que são relativamente caras, mas que compensam tal a sua qualidade. E as pilhas que eu vos queria mostrar são umas pilhas que são da, da Panasonic e que são as Eneloop Pro. Eneloop Pro. Ok? Isto é da Panasonic. vocês conseguem ver aqui assim. Panasonic. Uh, eu tenho quatro pilhas destas. Tenho nos comandos da, da Wii. E, uh, e isto posso-vos garantir Posso vos garantir, daí que, eu, daí que eu estou a fazer este vídeo, que estas pilhas são as melhores pilhas, uh, se provavelmente existem outras, não é? São pilhas que são espetaculares. São 4 pilhas, isto na altura acho que me custou cerca de, de 20 euros uh, mas se formos aqui assim ao Ebay, se formos ao Ebay, uh, eu já estive aqui a ver e elas estão pelo preço, cá estão Enloop, Enloop Pro, elas estão por depois posso fazer aqui... Ah, isto não está com o computador... Não e 18,99€ no Ebay E, um, e estas pilhas, garanto-vos que vocês não vão ficar mal com elas. Elas carregam relativamente rápido, não é? como uma pilha normal Mas depois tem o benefício, eu agora não sei ao certo, mas isto é capaz de estar em stand-by quase um ano pessoal. Vocês passado um ano, pegam no comando, pegam no comando e as pilhas estão com a mesma carga. É uma coisa impressionante. São pilhas caras. Estão aqui 20 euros. Ok? 20 euros. É 5 euros cada pilha. Mas, se vocês quiserem umas pilhas à maneira, aconselho-vos mesmo estas da, da Endloop. Ok? Bem, maltinha. Uh, se tiverem muitas pilhas em casa, como é o caso. Há pilhas para, todo, para todos os comandos, para todos os aparelhos, para todos os brinquedos. Usem estas, estas pilhas, caso precisem, para comandos que, que, que estejam recorrentemente a utilizar. E que sintam a necessidade de estar sempre a carregar pilhas. Com estas não é preciso. Com estas, elas aguentam bem stand-by e dão para cerca de um ano, acho eu. Ok? Bem. Não se esqueçam de ver todos os vídeos que eu tenho na, na playlist das minhas dicas. Há lá dicas que se vocês olharem para o vídeo vão dizer assim, Ora bem, este vídeo pode me interessar. Tem lá muitos vídeos, uns que não interessam passam lá à frente. Não se esqueçam do like. Se for caso disso, subscrevam, não é? E ativem o sininho. Está bem? Bem. Pessoal, não tenho mais. Até ao próximo vídeo. Peace and love.